Ah, e aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais Estou continuando a série testando o um personagem e eu peguei o Vega E aí eu tô enfrentando aqui o Guine, o Guine rouba Olha só gente, soltando o Sonic Boom dele Eu tô tentando bater, fazer alguma coisa Meu, Chega! Eita! Você vai ganhar de Preciso fazer alguma coisa para falar. Não, eu tenho que apertar aqui, ó, senão... Apertar os botões para ver se alguma é coisa. Poxa! Ainda não, com essa mãozinha. Não, e você vai pegar o cara de cima aí passeitar embaixo, baixo porque ficar solta de Sonic Boom ele vai <risos> dar a mãozinha então pode dar o facão dele ele tem que bater rápido e usar essas garras usar bastante essas garras essas garras vai bastante sangue também pra lá Eita, de novo bateu em mim. Que isso aí, não faça isso comigo. Não, eita, calma. Foi até as garras saiu. Socorro Tudo dependendo para ver uma oportunidade para bater. O cara não deixa nem eu e faz. O jeito é tentar. Gente, quem joga com o Vega nessa situação, o que faz da vida? Enfrentando o Guilherme. O ele rouba muito. Vai pra lá, foi sozinho. fazer alguma coisa aqui... Não enganar, porque... Olha! nem saber da florzinha! Eu amei! Calma, amigo! Toma, meu especial! Eu tenho que dar tudo e rápido, porque eu tô aqui tentando ver um momento. Me levando. Só pra lá. Tens eu tô Iá, sozinha. Com Olha parou com a mãozinha Falar ah, Só mais um risquinho para morrer. O que foi? Oxe, Eu não acredito que o cara deu red quit em mim. Poxa vida. What the fuck? Isso é uma vergonha. Shame. Round one. Oh. Eu continuei, pessoal. E, e eu veio agora o Bird. Eu nem joguei direito. O cara tá jogando ainda sai fora. Nas casuais. Vai entender. Porque eu, eu ia ganhar ali. Tá, oh, mano. Quando a pessoa ganha de boa, a gente. Ai, ah, tudo bem, ganhou. Vou tentar a próxima. Aí não ganhou. Aí o cara sai fora. Tem que enfrentar, eu tô indo pra cima porque senão vai ficar aqui nem o um outro. Eu apanho, Ai. e o Bird aqui ó, ficar ligeira. Que ele tem a corrente, <risos> coçando a bunda. Vida <risos> boa, o Bird tem vida boa. É tomando a cerveja dele, ó, coçando a bunda em casa. Ó, oh, só na defesa. Olha, para de defender. Usar bastante essas minhas garras. Eita, calma moçada Calma, amigo. Olha ele defendeu, fui tentar agarrar ele ali Olha, né? As flores ele aceitou Vai, só mais um pouquinho Eita, parou! Eu não acredito Toma! Vai ser quase garoto mesmo You win Round 1 Fight Oh, agora eu vou continuar indo pra cima. O cara tá fugindo, o bird fugindo. Oh, que isso? Tá dando esse golpe de cima. E vai sozinha ainda. Meu, esse bird eu acho que ele não tá muito bem hoje não. Bebeu muito. Tá soltou minhas garras. E é meu Ó? Oh! Não! Olha, parou! Eu tô tomando a distância para ir com tudo! Oh! Parou de novo! Gente! Chega! Cabeçada! Poxa vida! Round two. <risos> Esse banho de hoje está loucão! <risos> <vai> continuar <risos> continua aqui batendo! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos vai ficar com esse golpe. Vem, que eu tô bem esperta. Só mais um pouquinho. tá ah, ele foi usar a corrente agora. Ele lembrou da corrente dele. Vem me dar a corrente. Toma! Meu especial! Ai, vai tudo, vai tudo! Yes! Meu, por tem que vir aqui, ó Tacar a garra E sair fora Eita Ele tá desesperado, cara amigo, Esse iau, iau <risos> Gente, não, não tá fácil Mas o jeito é enfrentar Fica lá! Opa! Toma tudo! E dá erro! Yes! Agora foi! You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de se inscrever, compartilhar com os amigos e comentar e deixar seu joinha! E é isso aí! Tchau!